Olá, eu sou o Eduardo e atuo no mercado financeiro. Eu estou utilizando a aplicação de negócios Expert Option, pois ela me permite fazer negócios em qualquer lugar em que eu estiver pela tela do meu celular. Hoje eu quero fazer alguns negócios com ouro utilizando esta ferramenta, pois me apareceu uma ótima oportunidade. Então vamos lá, vamos tentar ganhar algum dinheiro aqui. Vou lhe mostrar como funciona este serviço fantástico. Primeiro você escolhe aqui o que pretende negociar. Vamos em commodities, ouro, confirma. Agora ele traz a movimentação do mercado em tempo real. Aqui você pode escolher o valor da negociação. Valores de negociação diferentes equivalem a diferentes porcentagens de lucro. Vamos avaliar a tendência. É, parece um pouco estável demais, mas vou arriscar a venda. Se não estiver confiante quanto ao resultado, você pode cancelar o negócio aqui, mediante uma pequena taxa e manter o restante do seu investimento seguro. Você pode ganhar até 200% do valor investido, mas também pode perder dinheiro se o negócio for mal sucedido. Agora aguarde e esteja atento à sua posição. Mais alguns segundos. É, desta vez não deu certo. Não ganhei dinheiro com essa negociação. Vou tentar mais uma vez. Desta vez vou escolher a compra. Agora é aguardar novamente e acompanhar a reação do mercado. Agora sim, agora eu tive lucro. Ganhei e 18,20. É assim que se negocia na aplicação de corretagem Experto Option. Você pode experimentá-la facilmente. Basta fazer o download da aplicação e experimente a conta de demonstração grátis.